Hoje ainda é domingo. Eu já terminei o vlog anterior e tô começando esse. E eu tô aqui na cama. Desde, sei lá, eu que horas? Desde as quatro e pouco. 4 e meia, cinco horas. Aí, real, assim, eu tô o dia inteiro aqui. Mas agora, esta. levada, sei lá. Eu tô desde as quatro e meia. Já são nove e meia. E eu tô ouvindo um barulho estranho. Um barulhinho, assim, de fundo E aí, eu, nossa, mas que estranho, o que, que é? Aí eu lembrei que quando a gente tava dormindo de tarde depois do almoço Eu tirei o relógio do Beto porque ficava pitando das mensagens das notificações dos grupos dele E ele tava com o braço, assim, na minha orelha Então ficava vibrando bem aqui pertinho do meu ouvido Parecia que tava, assim, o som lá dentro Aí eu tirei e escondi Eita, tá onde eu me escondi até agora. <risos> aí ele fica vibrando. E aí, assim, pelo menos abafa um pouco o som. Eu tô aqui editando já. Já estei quatro vlogs. Eu tô editando o vídeo da Glambox agora. Que eu quero que entre no canal segunda-feira. Então, eu tenho vlogs todos editados já até hoje. Até o dia de hoje. Uh, no caso né, das gravações até o dia de hoje Esse aqui é o vlog de número 10, se eu não me engano Então, rendeu, consegui colocar em dia Mas assim, não saí deste computador Basicamente o dia inteiro Este ângulo é péssimo Estou aqui que nem uma louca pra... Cortar meu cabelo, então deixa eu ligar essa luz e vamos lá. Tô com as três elastiquinhos aqui. Fechei o rabo para minha mãe não me matar. Pode sujar de perto e vou escolar meu cabelo, que tá molhado. Tá molhado, não tá úmido. Aqui já, já lavei dançando no corte, que é mais fácil cortar com ele lavado. Crianças, não façam isso em casa, tá? Não me responsabilizo, não estou ensinando nada para ele. Eu corto o meu porque eu sou bem doida da cabecinha meu, cresce muito rápido. Vou mostrar o dia seguinte do meu cabelo cortado. Não. Fica mais. Tava, tipo, aqui. Eu cortei mais curtinho um pouco. E ele fica mais live, parece, assim, tipo, por causa das camadas e tal mais bagunçadinho, mais ondulado, eu gosto, e trabalhando né, então era é só pra mostrar mesmo que é um tem muita coisa pra fazer, então eu vou voltar, vocês não tem noção do que acabou de chegar, chegou o livro do ah, meu amigo, ele é poeta, e aí eu comprei o livro dele no site e já acabou de chegar. Então vamos ver. Nossa, veio muita coisa. Veio um marca páginas do livro. Ah, veio dois adesivos de um poema dele. Veio... O que é isso? Ah, é um postal, um card. Outro, um card de outro poema dele. Eu amo esse poema. E o livro? Oh, e ele, como eu falei pra ele que eu tinha comprado o livro e que ele era pra mim mesmo, ele fez uma dedicatória especial. Ah, querido! E são vários poemas, eu tenho o primeiro livro dele, mas tá no meu leve, eu só tenho ele digital, e agora ganhei o segundo, ganhei não, né, comprei o segundo, e autografado, sendo muito chique. E eu vou ler com certeza. É, o nome do livro é a última vez que penso em você neste segundo. E eu vou deixar o link de compra aqui no bloco de descrição pra se vocês quiserem também. Roubei o banheiro dos meus pais para mostrar meu cabelo. Depois de tudo, eu me com ele molhado. Ele tá bem ondulado. E aqui também tá bastante. E é assim que ele fica. Então, às vezes eu até acho bonito. <risos> Normalmente as pessoas falam: Nossa, meu cabelo ficou horrível quando eu drogo com ele molhado. Eu até gosto. Agora a gente vai almoçar. Já é meio e sete. um pudim da minha sogra só que ela mandou na forma que ela fez pra eu desinformar. a minha cara de quem é, é super bom em desinformar as coisas então, ela tô seguindo as instruções, ela disse pra passar uma faca lisa nas bordinhas e virar qual é a chance de dar certo? <risos> Eu tô só aquele meme. Eu não preciso de ninguém pra fazer, mas é comigo. Vamos ver se isso vai funcionar. Que medo. que eu passasse a faca era pra eu fazer assim, tá solto, parece que tá sambando, vamos tentar, eu peguei essa forma de pizza, porque é o que temos, eu vou tentar, <risos> que medo, e eu vou tentar desenformar, vamos ver se isso vai funcionar, meu deus, Olha o meu trabalho maravilhoso. Teu trabalho ou o da minha mãe? Que só tirou ele da coisa? Meu trabalho era tirar ele perfeito e ele ficou perfeito. Não, foi bom teu trabalho. Parabéns, mas agradece a minha mãe. E chegamos na última segunda-feira do ano. Uh, tô trabalhando. O bairro tá de férias, mas eu não. Então, ele tá lá no quarto gravando e eu tô aqui trabalhando. Já fiz... Cadê meu bloquinho? Tá aqui. Já fiz minhas anotações de tudo que eu tenho pra fazer esse trabalho. E tô aqui. Ontem de janta eu fiz uma massa que fazia muito tempo que eu não fazia. Tipo assim, um macarrão com frango, super básico, assim, mas eu vou ter bastante cebola. E molho show, e daí ele fica meio caramelizado, assim. Tava com saudade. Mas eu não gravei. Porque, como todo final de semana, meu pai estava em casa fazendo curtir inglês. Então, eu fiquei assistindo A Bela e a Fera enquanto eu cozinhava. Que, pra mim, é quase uma terapia assistir filme ou. Ouve música, enquanto eu cozinho, que eu não gosto de cozinhar, não só, eu não gosto de cozinhar, é um negócio que me cansa, e me enjoa, em real, depois eu cozinho e eu fico meio sem vontade de comer o que eu fiz, então, viver comendo só a minha comida pra mim é complicado, porque eu fico meio abusada, assim, eu não consigo mais. Acho que por causa do cheiro, de ficar respirando muito o cheiro, o, o cheiro da comida. Aí, comecei a ler. Tô louco de sol. E comecei a ler um livro na última semana do ano. Bom dia. Bom dia. Hoje é sexta-feira, 29. E é o meu último dia de trabalho antes do feriado. Amanhã e depois, já não trabalho. Daí eu volto só segunda-feira. Porque folga. Então, tô aqui já. São 9h49, esperando a reunião das 10. Estou sozinha. O Beto tá dormindo, porque ele tá de férias, tá de recesso. Minha mãe tá lá na frente, meu pai já sei trabalhar, então eu tô sozinha. Ninguém única pessoa acordada nessa casa. Uh, ontem pintei minha unha. Uma, eu pintei uma vez de meio-dia e... Duas vezes de noite. E eu não gostei de nenhuma delas. Com essa unha de glitters. Que, assim, é bonito, ficou bonito. Mas não, não era o que eu queria, sabe? Eu vi uma unha verde. Um verde bandeira. Que eu achei lindíssima E eu queria fazer. Só que eu não tenho verde bandeira. Eu tenho esse verde. E tenho esse verde. Só. Eu não tenho verde normal Aí eu tenho os, os turquesas, né Mas não era Porque aquele verde, bandeira Aquele verde, verde Aí o Beto falou Eu tava reclamando de aí o Beto falou assim ah, Mistura e faz o teu verde Eu acho que vai ter que ser isso Tem umas cores que eu penso assim Ah, aquela cor que eu quero usar. E eu não tenho mais ela. Eu tinha. Eu tinha de bandeira da Top Beauty que eu amava. Era o meu esmalte favorito, o o verde favorito. Manchava a unha. Manchava a unha. Mas paciência. Eu amava ele. Não tem mais. Acabou. Acabou, venceu. Enfim, acho que acabou. Esse acabou. Aí ontem eu já tava fazendo isso. Eu vi que já, esse aqui também já tá... Quase acabando, os esmaltes da doc são muito bons, eles são, eles custam tipo 2 reais cada um, mas eles são muito bons, então super recomendo pra quem não quer gastar muito, tem como comprar no site deles também, aí eles entregam em todo o Brasil, só que a entrega deles é, acaba sendo um pouco mais cara, pra tu ganhar a entrega grátis tem que gastar tipo cento e poucos reais assim, aí não vale tanto a pena. Mas os esmaltes são muito bons, se tu achar em loja perto da tua casa, que tu possa ir lá e comprar, recomendo, porque eles custam tipo 2 reais, um 90. então é bom pra fazer, tipo, ter várias cores, sabe, e dura bastante na unha, então eu gosto bastante deles, e eu queria comprar mais. Ah, e essa doca é da mesma, do mesmo grupo, na Especialitar, que é o mesmo desse da, desses da Hits, vende no mesmo site, inclusive então se tu quiser comprar desse aqui tipo os liters e já quiser comprar junto já quiser comprar junto as bases para tu usar por baixo dessa doca Terminei agora de pintar, pintei de verde, como é que é o nome? Quarentena Good Vibes, da Anitta, e passei por cima o Glitter Tokyo, da Hits, porque é o que temos, não era a cor que eu queria, mas é verde, então tá tudo bem. Vocês me viram fazendo essa make. Belíssima. Gravei vídeo. Comi. Sim, eu como nos potes. para não ter que lavar depois mais um pratinho. Então, comi no pote mesmo. O resto de E agora eu tô aqui. Me deu uma preguiça. Eu tenho que gravar mais um vídeo. Ai, acabou a eu da câmera. Então, eu não posso gravar outro vídeo. Tem que esperar carregar. Então, eu não vou gravar hoje, provavelmente. Então... Vou ficar aqui um pouquinho Ai, Minha mãe me deu um leitinho trufado Vou mostrar pra vocês Peguei lá o leitinho trufado é isso aqui, ó É por fora Ninho Sorvete de leite em pó E por dentro é Chocolate Bem gostosinho Isso aqui é da marca Esquimó Não sei se tem todo todo o Brasil Mas aqui tem Algumas lojas que pode comprar e é mais barato que as outras marcas populares, mais famosas. E eu acho bem gostoso. Não tem gosto de água, sabe? Tem umas marcas, tipo, como é que é o nome? Tribom. Que tem gosto de água. É água com corante e açúcar. Esse aqui não, esse aqui tem gostinho gostoso mesmo. Chegou o momento. Chegou o momento. De tirar esta make da minha cara. Então, vou pegar aqui meus apetrechos e vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Primeiro começo prendendo, porque eu tenho agonia. Tem meu cabelo tá sujo já, né? Hoje tinha é de lavar, mas... Não é porque ele tá sujo que eu preciso deixar ele mais podre. Ainda. Meu super removedor gigantesco. Se vocês já viram algum vídeo meu mais antigo, vocês vão lembrar que eu usava uh, os discos removedores de maquiagem, os disquinhos de tricô pra remover maquiagem, os ecopads. E eu tenho eles ainda, eu gosto, eu acho muito bom. Mas aqui aqui, como não sei o que eu lavo a roupa e a é minha mãe, aí é um saco, né? Tem que ficar separando da roupa e cuidando e tal. Então, é só voltei a usar esse aqui. Quando a gente voltar pro apartamento, eu volto a usar os meus disquinhos, que aí eu já tenho o meu sistema de cuidar dos negócios, então vou passar aqui e vou remover, eu removo basicamente a do olho com esse removedor e depois eu uso o outro, e a Molly que participar do vídeo. A sombra rosa, ela sempre me mancha um pouco, então não adianta ficar aqui cinco dias fregando, que eu já sei que não vai sair, eu só aceito. Passar esse tônico da Chuan Manchu. Ele é muito cheiroso. Então, tirei o máximo que deu, com os demaquilantes e tal, mas tarde quando eu tomava banho. Eu vou lavar o rosto com sabonete de carvão ativado, que vem na Glambox também. Tudo que eu usei agora vem na Glambox, tá? Eu, tudo que eu uso na vida praticamente vem na Glambox. Vou fazer uma máscara. Eu tenho essas duas, da New Face. Pele tonificada com aumento de produção de colágeno, previne rugas e manchas, suavização aberturada abertura da pele e vitamina C. Pele hidratada e tonificada, prevenininhas de pressão, alívio de irritações e sensação aflutada da pele. Essa aqui, essa aqui tem alívio de irritação, essa aqui não. Como a minha pele não tá irritada, eu vou fazer a de vitamina C e vou guardar essa aqui para um momento que eu precisar. Então, vou abrir aqui. Nossa, é laranja o líquido. A máscara dessa é laranja também. E laranja também, que delícia, tem é com cheirinho de ferro, porque a laranja para mim tem um cheirinho de ferrugem, a vitamina C né, não quero sujar só. Antes então, eu botei o John um pouco mais pra cá, eu vou voltar um pouco mais pra cá, agora do Lucas.